É um quadro que eu adoro, que fala sobre como você pode ter plantas na sua casa e saber cuidar delas muito bem. Aí eu te pergunto, você já pensou em plantar os seus próprios cachos de uva? Olha essa parreira aqui, que está atrás de mim, que coisa linda. Demais, né? Não? Você nunca pensou? Por quê? Porque você acha que é impossível plantar é, uma parreira em espaços pequenos. Deve ser isso, né? Ah, mas olha só a boa notícia, aí é que você se engana, porque o nosso mago das plantas, o Murilo Soares, vai provar que todo mundo pode sim ter uma parreira para chamar de sua em casa. Olha só. E o nosso convidado de hoje, além de ser um grande ator, a gente descobriu que ele é um apaixonado pela natureza. Carmo Della Vecchia! Mais conhecido como? <risos> Carmo Della Vecchia. Psite, <risos> <risos> psite. <psitch. risos> ok. Eu acho que sempre confundiram Della Vecchia, Della Vecchia, Della Vecchia, Della Vecchia. Merece até um... <risos> é que eu comecei a achar engraçado agora que teve a reprise uhum. do Império com Maurílio, Isso. que não é um nome tão fácil. E Dona Marta veio com esse rapaz ou senhor, não sei como chamá-lo. Como ele é bem mais jovem que você, Zé Alfredo, é, é um rapaz, sim. Né? E você sabe muito bem o nome dele, Maurílio. É, Maurílio, Maurílio. Maurílio Ferreira. É difícil, As não? pessoas Maurílio. me encontravam na rua e diziam, então, Maurício. <risos> Não menti quando eu disse que você é um apaixonado pela natureza. Nessa casa que eu construí, a parte, de, a parte da minha casa era onde o Juscelino Kubitschek hum. tinha uma, uma grande plantação de uvas. E, e ele fazia legal. o vinho dele lá. Ah, jura? Então nesse jura. lugar eu resolvi fazer uma parreira que me remetia à minha infância, porque na casa dos meus avós, e na maioria das casas que eu ia no interior do Rio Grande do Sul, sempre tinha parreira. Você pegou mudas de plantas aqui da Globo Peguei. e levou pra sua casa? Peguei uma muda de jiboia daqui, que eu acho linda, que nasce nas árvores quando eu tava fazendo joia rara. E aí, que tinha como no é que é? Cenário. O carro não sai da, da, da novela com uma, uma planta mudinha, não, passa na Ninguém p... te, na, te barrou na, na roleta? Não é uma mudinha de nada. Todo mundo diz que planta roubada é a única que dá certo. É, que loucura isso. É. É. Já teve vontade de levar alguma outra coisa? Ah, não deu. inteiras aqui, né? E não deu por falta de espaço no carro. Não deu por falta de espaço. Você sabe que eu tenho umas plantinhas na minha casa que eu, eu coloco o nome das pessoas que eu mais amo? Eu também faço isso, mas não necessariamente as que eu mais amo. Eu também coloco o nome das que eu menos ah! amo. É. Tintim. Muito difícil, dá muito medo. Dá medo, não dá? Tu não vai nem liberar o um nome? <risos> não posso, de jeito nenhum. Libera um nome aí. E dava nervoso, viu? Você não entra pra, pra brincar mesmo. É. Mas no jardim, na natureza, a gente pode celebrar todo tipo de sentimento, né? É. Eu queria que você contasse pra gente uma história sobre um IP branco que você tem nesse jardim. Em janeiro de 2020, papai faleceu e foi cremado, e aí ele nunca teve a chance de me visitar nessa casa que a gente construiu lá. Pedi, não, traz as cinzas de papai para cá, que eu vou plantar uma árvore e vou colocar papai nas cinzas da, vou colocar cinzas de papai na, na árvore. Comprei um IP branco, que deveria ter, era maior do que os IPs que eu já tinha plantado lá, devia ter 3 metros e meio, 4 metros de altura. Plantei, coloquei papai, e aconteceu um fenômeno da natureza incrível, que foi depois de um mês o IP floresceu. Então é, eu recebi aquilo como um sinal de legal, positivo, gostei do carinho, gostei do, do afeto. Talvez você seja o convidado que mais sabe de plantas uhum. que a gente já teve aqui. O que a gente pode ajudar? Tem alguma coisa que você precisa? Vamos falar de uva. Vamos falar de uva! Vamos Aliás, falar. Aliás, temos aqui, olha aqui, ó, charutinho de uva, com coalhada seca, um uva. mousse de uva, geleia de, de uva. E para todo esse conhecimento, vamos até ele. Murilo Soares, nosso engenheiro florestal. Oi, Ana. E aí? Tudo bem? Ô, Carmo. Que, é que prazer tá? em conhecê-lo. que honra, né? Tá um apaixonado né? por plantas. Ele Poxa sabe muito. <risos> Qual é o nome mais esdrúxulo, mais estranho de científico de planta que você pode falar pra gente? Ah, tem tantos. Vou começar lá. Estefanotes floribunda da Ana Maria Braga. Eu tenho o um nome mais fácil para você. Estefanotis Floribunda. Bom, já tenho o chifre, agora vou ter a bunda também. <risos> mas ah, é o nome eu dele. Vou esquecer, eu vou esquecer nunca mais. Eu vou dizer assim, olha, eu não sei direito como é, mas eu sei que tem um negócio de... né? <risos> e foi, foi o Murilo que me falou. Zalpinhas, <risos> Erumbete, forda Ingens... Que? Foi, foi. E por falar em nomes científicos, nós temos aqui a ilustre presença da Vitis vinífera e Vitis labrusca, né? A conhecida e famosa uva. Aliás, é uma das frutíferas mais antigas cultivadas pelo homem, tanto que é mencionada até na Bíblia, né? As uvas de vinho do grupo Vitis vinífera, elas servem para a produção de vinho. Tanto que a casca é mais grossa pouca polpa e, às vezes, até uma semente muito grande. E aqui nós temos várias variedades de uvas de mesa. Aliás, inclusive, uvas que se tornaram as mais produzidas no mundo, que são as uvas sem semente, como a Thompson, a Crimson. E nós é. temos aqui uma uva brasileira desenvolvida ah, é? no Brasil e que está fazendo sucesso na Europa, a uva Vitória. É mais gostosa. Isso mesmo. E concordo com você. <risos> E aqui nós temos variedades de uvas, por exemplo, a Niagara, que é uma uva, é a uva mais conhecida no Brasil, essa uva aqui. Muito comum na mesa dos brasileiros, na época do é verdade, final de é verdade, ano, final de no reveillon. E essa semente. olha só que legal. uva, né? Ana. Deu pra perceber, né? Que a gente ama uva. A gente tá deixando o Murilo falar e assim, ó, ó. Murilo, então chegou a hora de ensinar o Carmo, tudo sobre videira, mas não vai liberando aí os segredos logo de uma vez, não. Precisamos prender o telespectador. É. Lindamente. lindamente A uva ela Lindas, é uma né? trepadeira Então ela não é um arbusto, ela não é uma árvore uhum. Ela precisa de um suporte Para se fixar e essas estruturas podem ser grades, treliças, uma cerca, um caramanchão, um pergolado. E aqui, para quem não tem muitos recursos, nós temos uma estrutura muito simples, feita com dois vasos, caibro de telhado, furados na distância de mais ou menos uns 30 centímetros entre os furos, aonde nós passamos um fio de arame galvanizado, importante o, hum. o arame, ele passar por um tratamento para não enferrujar, enferrujar né? senão depois o, a parreira se, se despenca toda, né? Não! não porque é a gente verdade. queria vencer. Sumiu. E aqui o ponto de partida é iniciar pela drenagem. Uva detesta solo encharcado. Para evitar a, o acúmulo de água, nós vamos colocar uma camada farta de brita no fundo do vaso. E no seu caso, como é uma propriedade, você pode utilizar a brita no fundo do berço do plantio, da cova mesmo, tá? Uma camada de mais ou menos uns 20 centímetros de brita. Nós vamos colocar agora uma terra de jardim preparada, tá? Me explica aí o que, que você chama de terra de jardim. O que é terra de jardim? A terra de jardim é uma parte de solo tá. argiloso uhum. enriquecido, foi adicionado matéria orgânica, no caso composto orgânico, que pode ser produzido tá. na própria residência. Esse né? composto orgânico, quando não é produzido na próxima residência, pensa, na própria residência, pensando que às vezes a pessoa não está num apartamento grande ou no apartamento vai querer fazer isso, é um composto orgânico que eu posso comprar pronto. No pode. meu caso, eu faço a compostagem, sim, eu uso ele. Sim, é disso que você está falando, né? Quem não né? tem acesso pode comprar ele pronto e também substituir por outras fontes de matéria orgânica, como umbos de minhoca, Tom. esterco de gado bem curtido e diversos outros materiais. Tá? Agora, tem gente que plantando faz bagunça e tem gente que plantando não faz bagunça, não tem isso também? Ah, mas plantar sem bagunça não é plantar. Eu fico nessa dúvida quando eu faço a compostagem. É a melhor terra para ela ou não? Porque todo mundo fala que tem a questão do pH da uva que ela vai gostar, que é para eu jogar calcário na terra. Quanto de calcário? De quanto em quanto tempo calcário? Essa sua pergunta é muito interessante porque o solo brasileiro, ele tem por característica a acidez. Dificulta a absorção de nutrientes pela planta. Aqui nós temos o calcário agrícola, um produto muito antigo, utilizado na agricultura justamente para corrigir a acidez do solo. Maravilha. Tá? Baratinho, a partir de 5 reais, um saco de 5 quilos, ele é Opa. muito acessível. Tá. E agora nós temos aqui um produto novo, que é um corretivo de pH de solo, que tem três fontes de cálcio. Então esse produto aqui, você pode adicionar no solo e já fazer o plantio imediato. Já esse não. Esse você adiciona hum. no solo e precisa esperar um tempo, mais ou menos de 30, 40 dias, ele reagir para depois plantar. Bem acessível a partir de 10, 12 reais um potinho, não ah, é um produto caro e rende bastante. Só que nós temos produtos alternativos também, como o calcário de conchas, ah. ó. Olha só, calcária de conchas, que é produzido através do beneficiamento de conchas de concha. do mar, né? Uhum. Uhum. Tem também a casca de ovo, tá? A casca de ovo. Só que a casca de ovo você vai precisar. Reunir, juntar muitas cascas para produzir né, aquela pozinha, farinha de casca de ovo que você precisa triturar no liquidificador, senão ela demora para reagir no solo. Uh, Vocês podem utilizar a pazinha de jardim. Ah, não. não Tem é na tá, chuva para se é. molhar. É. Gaúcho, velho. <risos> Gaúcho raiz. Vem cá, e depois de quanto tempo você tem que recolocar? O ideal seria sempre no início da brotação da uva. o início da primavera, geralmente. Lá para setembro, outubro, você vai adicionar esse produto uma vez ao ano. E agora nós vamos plantar. Uva sol pleno, né? Isso, bem lembrado, Carmo. Sol pleno, no mínimo de seis a oito horas diárias de sol. O maior carinho que você pode fazer numa planta é apertar ela, hein? Nunca deixar ela solta. Ah, já também? adorou aqui. Opa, e Nossa. agora? Agora ela é só conduzir, já, já... ó, a ramagem dela inicial pela estrutura. Isso aqui em mais ou menos 30 dias ela inicia a brotação. E é. Em questão de 90 dias ela já fechou tudo. Só que a primeira safra, a primeira colheita, farta mesmo, só daqui dois a três anos, é. tá? A poda é anual, Ana. Ah, anual. Sempre que ela dormir, como, quando eu sei que a uva tá dormindo? Ela vai cair todas as folhas. Ela vai ficar peladinha no jardim. <risos> Isso, Murilo. Opa! Sumiu! No momento que ela dorme, você pode fazer a poda dela, tá? Geralmente coincide com o inverno ou nas regiões do norte e nordeste, no período de estiagem, quando o ambiente fica mais seco. Agora, após o plantio, nós vamos molhar, regar com uma boa quantidade de água, agora é só adubar ela a cada três meses. E essa adubação ela pode ser feita com adubos completos e macro e micronutrientes que vão estimular a floração e frutificação. Se você é adepto à agricultura, à jardinagem orgânica, eu recomendo a farinha de ossos como um adubo para estimular a a frutificação. Coloca uma colher de sopa do adubo, ele não é solúvel, só que a técnica de colocar ele na água é para facilitar a aplicação, tá? Mistura bem ele, tira o chuveirinho da ponta do regador, senão vai entupir, né? E aplica aqui, ó, na raiz da sua frutífera. Adorei, adorei porque a gente teve uma aula de videira, tanto para pessoa, né, que tem um jardim em casa... Ou para quem tem um apartamento que quer plantar num vaso. Obrigado, gente, obrigado, obrigado. Esse foi mais um vivo verde com Carmo da Laveque, mais conhecido como Carlos Chama. de <risos> E foi um prazer enorme <risos> ter você aqui. Prazer é todo <risos> meu, obrigado, obrigado, obrigado. E a gente encerra assim, ó. Vivo verde, vamos lá. Vivo, vivo verde. verde. <risos> vivo verde Ana Furtado, eu adoro esse quadro, gente. Que delícia, uma aula mesmo, né? A gente tem.